Nessa mistura aí, né? Que muitas pessoas irem se confundir e ok. Eu bebo cerveja, funciona. Se eu falar, eu bebo cerveja, dá essa música? Funciona? Funciona. E se eu falar, cerveja, funciona? Também funciona. Fica os, os dois, né? Foi engraçado quando eu, eu me dei conta disso. Imagina, foi uma estrangeira, foi a Leira que me falou. A Leira deve estar tá vendo esse vídeo aí. A Leira da Colômbia, quando a gente estava tá voltando. Olha só, foi tão memorável o um momento. Voltando de um encontro de, de português no Daí a gente escutando música em português, a galera cantando isso aqui e tal. Sabe aquela música que fala...